Tá, tô começando a gravação, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente tinha visto a visão geral do nosso Classroom, que está aqui. Uh, deixa eu ver, não está, não está, aqui. A visão geral do nosso Classroom que está aqui, nós vimos o funcionamento do mural, o funcionamento das atividades, que na verdade não são atividades especificamente, aqui tu estrutura a disciplina, tu cria tópicos, agrupa os conteúdos, bota material de apoio, tu tens acesso à agenda e à pasta do drive, do, do professor ou da disciplina, né? tu tens aqui como uh, opções criar atividades, pergunta e material, né, e, o, e a criação de tópicos. A gente já viu a criação de atividade, onde o aluno deveria fazer upload de algum conteúdo, é, trabalhamos com a criação de tópicos e inclusão de material de apoio, e hoje a gente vai ver a criação de testes com formulário, para fazer testes objetivos. Tá? Então, assim, a atividade onde o aluno tem que fazer um trabalho, enviar um arquivo eh, como entrega da atividade, é, era muito favorável que se criassem as rubricas ou os parâmetros pelos quais os alunos seriam avaliados, porque ali tu teria os pesos e as notas. No caso da atividade com teste, com formulário, apesar de existir a possibilidade de tu criar as rubricas também, porque é um padrão da ferramenta, até nem tem muito sentido, porque tu vais atribuir as notas como peso de cada questão que tu botar no, no, no teu formulário. Então, quando tu cria a atividade, esta atividade aqui, vou fazer de novo o caminho. Uh, deixa eu encerrar aqui. Quando tu cria a atividade com teste, ele já traz automaticamente este anexo criado, que é um formulário. Ele cria atividade é tudo igual ao que nós tínhamos visto. No, na atividade de livre, que normalmente a gente faz o enunciado para o aluno fazer uma pesquisa e entregar um arquivo, um, um arquivo qualquer, como upload, uma imagem, um arquivo doc, pdf, seja lá o que for. Neste caso aqui, a gente bota o título, descreve o enunciado da tua atividade e o formulário ele já vem criado automaticamente. Aí tu clica no formulário que já vem anexo. Ele vai abrir o formulário. Este formulário ele serve para aqui vem o um nome padrão em inglês, na verdade é, bota o um nome que quiser, teste, prova, atividade, seja lá o que for, tá? Aqui é o título que aparece no formulário para o aluno, e aqui em cima é o nome do arquivo do formulário. Então, vocês nomeiam nos dois lugares. Aqui uma descrição, que é opcional, do enunciado da atividade, alguma, qualquer texto que vocês queiram. Primeira questão, quando você clica em cima aqui, ela abre para edição Primeira questão, aí tu colocaria o enunciado da questão e escolheria o tipo de questão que tu vais aplicar. Múltipla escolha, aqui são as opções no ladinho. Ó. Múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, que é um menuzinho que abre com vocabulário já indexado, campo para upload de arquivo. Algumas outras opções aqui que a gente pode trabalhar depois. Resposta textual, onde o aluno tem que escrever uma resposta curta, um campo de texto curto, ou um campo de texto mais longo, eh, que caberia um parágrafo ou uma ou dissertar com um texto um pouquinho mais longo. Neste caso aqui, ele já entrou no padrão com múltipla escolha. Eu posso colocar quantas questões, eh, quantas respostas, eu quiser. Nesse tipo de múltipla escolha, o aluno só pode escolher uma única resposta. Se ele marcar uma opção, a outra desmarca. Esse é o tipo de, de questão múltipla escolha. Botei aqui quatro questões, e, vou botar cinco. E aí vem aqui embaixo, a chave de resposta. Chave de resposta é onde eu atribuo os pontos e defino qual a resposta certa uh, para o sistema corrigir automaticamente quando o aluno estiver executando ou realizando a, a prova, tá? Então, eu vou marcar que a resposta certa é a 4 e vou dizer que esta questão é 20 pontos. Eu estou fazendo a pontuação em 100, tá? Então, esta questão, ou 2 em 10, esta questão vale 20 pontos a questão 1 um, está aqui, o enunciado, com a resposta certa, número 4. Tá? Vou criar uma nova. Está vendo que tem uma, um menuzinho suspenso do lado aqui? Ó? Vou criar uma nova questão. Essa nova questão eu vou colocar uma caixa de seleção. Caixa de seleção é diferente da, do, de múltipla escolha. A múltipla escolha só pode escolher uma. Caixa de seleção, ele pode escolher várias. Por exemplo, tu pode ter cinco respostas e três estarem certas, por exemplo. Tá? Muito comum em vestibular esse tipo de questão, né? Então, uma segunda questão. Vamos lá, segunda questão, bota ah, o enunciado. o aluno faz, uh, ele envia e a resposta, o, tipo, o gabarito vai automático para ele? Ou a gente tem que fazer alguma coisa para enviar? Não caso, eh, o sistema corrige automaticamente e já atribui a nota lá na grade do aluno. É, é, é uma vantagem porque assim, ó, tu ganha muito tempo, não é o melhor tipo de prova para se executar, assim, para fazer, mas agiliza muito a vida do professor porque tu tens o trabalho de formular a tua, tua, tua prova ou a tua atividade, pode ser prova, atividade, seja, seja lá o for, tu fazes as escolhas dos tipos de questão e já marca a para o sistema qual é a resposta certa para aquela questão, o aluno vai ver só um formulário, não vê nesse modo de edição, vê um formulário em forma de questão para escolher as respostas. Quando o aluno envia, que ele conclui e envia, o sistema corrige, aí tu pode configurar para já dar o feedback automático para ele na hora, ou não dá o feedback e ele vai saber depois só pela grade de notas lá no Classroom. Aí tem uns detalhezinhos ali que pode configurar para dar o retorno automático Uh, se ele pode errar uma, uma questão e, e ter mais de uma tentativa para acertar, ou é uma vez só marcou. Tem algumas coisas nisso que eu mostro para vocês. Tá? Aqui é a mesma coisa, vamos fazer aqui mais cinco opções de resposta, vou atribuir peso 30 ou 3 de 10, vou marcar as respostas, opa, as respostas... Corretas, eu vou marcar as ímpares aqui. A 1, a 3 e a 5, concluir muito bem, vamos fazer mais uma última questão, só para exemplificar as opções. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos botar uma resposta uh, de caixa de texto longa, para ele dissertar sobre alguma questão. Neste caso, aqui, é o sistema... Vamos botar aqui. Como é uma resposta uh, que é qualitativa, porque ele vai escrever o sistema vai atribuir a nota se o aluno responder. Tá? Ele não vai conseguir avaliar qualitativamente o que o aluno escreveu, mas se o aluno responder, ele vai dar a nota pelo aluno. O professor depois pode alterar, pode fazer a avaliação e, e alterar o, o peso, a, a nota atribuída àquela questão. Em todas as questões, apareceu isto aqui, ó, não falei para vocês, quando tu entra no entra na chave de resposta para atribuir o peso e a resposta correta, neste caso aqui a gente não tem como definir a resposta correta, porque o aluno vai escrever livremente um parágrafo, tu pode dar feedback ao aluno quando o aluno completa a questão. Então, esse feedback ele pode ser através de um link de algum conteúdo externo, um texto que tu escreve aqui dentro, ou um vídeo que tu puxa do YouTube. Tu podes gravar um videozinho teu para cada feedback que tu vais dar e na medida em que o aluno vai avançando tem alguma interação ou alguma intervenção do professor. Pode ser por vídeo, um link com algum conteúdo ou algum texto. Fechamos aqui e está feito. Vou voltar lá no, no e Está aqui. A atividade está criada, o formulário está aqui. Vou abrir de novo para vocês verem que ele está como eu deixei, ó, tá bem? E eu preciso clicar no botãozinho azul lá em cima, ó, criar atividade. No momento em que eu criar atividade, vai aparecer para vocês aí no, no usuário de aluno de vocês da disciplina, tá? Então vai ter aqui atividade criada. Uh, me esqueci de atribuir, uh, de associar o tópico, ó. ele ficou solto lá em cima. Vou voltar aqui nos três pontinhos, vou editar e vou associar ao tópico tecnologias, só para completar o serviço. Tá bem, já desceu aqui associado ao tópico tecnologias, está aqui meu teste e vocês vão poder acessar na visão de aluno, aí vocês já podem fazer a prova de vocês. Tá? É, Agora edita... eu que aparece ali ver pontuação quando responde. Isso, tá. Aí eu vou mostrar para vocês o que, que a gente pode configurar de diferente aqui. Vou entrar de novo. Ó, já tem gente que já me respondeu a prova aqui. Vou entrar na atividade, na instrução, e vou editar o meu o meu formulário tá vamos lá no formulário e aí tem isto aqui ó vou entrar aqui no botãozinho de editar aqui embaixo editar o formulário e aí tem esse essa engrenagemzinha aqui em cima estão vendo nessa engrenagem aqui eu posso configurar alguns modificar o comportamento do formulário que tem algumas opções que a gente pode mexer então eu clico nela <cười> E aí tem o que eu tinha comentado com vocês antes, o aluno só pode responder uma vez. Se eu marcar aqui, o aluno enviou, encerrou. Se eu não deixar isso marcado e o padrão é não estar marcado, o aluno pode responder a prova, mas pode voltar na atividade e responder e alterar de novo alguma coisa. E aí ele pode ficar fazendo isso até ele se dar por satisfeito e ter acertado as questões. Aí depende muito da tua estratégia. Se tu queres que o aluno tenha um feedback e depois venha, refaça a prova, tu tens que deixar desmarcado. Se é uma atividade que o aluno fez, enviou, acabou, tu tens que marcar aqui. É, essa outra opção também. Né? O aluno vai poder fazer a prova quantas vezes quiser, mas o aluno pode editar. Aqui são coisas diferentes. Ele pode responder de novo a mesma prova e aqui ele vem no formulário já respondido e edita as questões que ele já respondeu. Ou seja, neste de cima, ele pode responder mais de uma vez a mesma prova. Ele entra, responde a prova, entra, responde de novo a prova, mas não em cima do que ele já respondeu. Se tu marcares aqui, ele pode entrar no mesmo link de uma solução que ele já deu para alguma questão e ele altera a resposta no mesmo, na mesma prova. A outra é como se tu tivesse entregado, ele respondeu uma prova, tu entrega a mesma prova de novo para ele e ele faz de novo a prova. Neste caso aqui, na mesma prova tu entrega de volta para ele e ele edita as respostas que ele, que ele fez. Entenderam a diferença? Me compliquei na, na explicação ou deu para entender? Conseguiram? Tá. Vou explicar de novo. Esse primeiro aqui, limitar a uma resposta. Se tu não marcares, é como se tu entregasse a prova, o aluno respondeu, no outro dia tu entrega de novo a mesma prova, o aluno faz de novo a mesma prova. No de baixo, o aluno fez a prova, tu olhou a prova e devolve a mesma prova para o aluno corrigir alguma coisa. Tá? É... Mostrar barra de progresso é quando tu cria sessão, no caso aqui nós não criamos sessão, é quando tu tens mais de uma página, o aluno vai resolvendo a, um, uma página do formulário e na medida em que ele vai avançando, se tem duas, três ou quatro sessões, ele vai mostrando a porcentagem de avanço de cada sessão que o aluno já respondeu. E uh, aqui o, os feedbacks, ó, o aluno pode ver quando envia as respostas, as perguntas que ele errou, pode ver as respostas que ele acertou e pode ver os valores e o peso e a nota final. Se tu desmarcares aqui, ele não vai poder ver nada. Ou seja, ele não sabe a nota dele ao final da prova e nem as questões que ele errou e que acertou. Tá? Não tem feedback nenhum. Captaram? Beleza. Então, voltamos lá, salvei a minha edição, salvando, e vamos ver aqui como é que estão. Já tivemos três provas entregues, e basicamente é isso, tá? Então, em relação às questões é, com atividades através de formulário, é assim que funciona. Agora, uma coisa interessante... Para vocês é, verem como funciona. A nota, por exemplo, vou entrar aqui no, no Afonso, que está o, o mais mais em cima aqui, devolvido. Uh... Uh, deixa, ah, eu acho que eu fiz uma burradinha, deixa eu ver aqui, para um mostrar uma coisa que eu não marquei lá. Um minutinho esta opção aqui ó total de pontos é tem uma opção aonde importa onde é que o onde é que está isto um minutinho uh, pontos uh, pararam aceitando respostas é, tem um campo onde o sistema importa as notas deixa eu só, me atrapalhei aqui um pouquinho deixa eu só achar o, o local que eu quero mostrar para vocês trabalhos dos alunos devolvido Vamos lá. O chat, um minutinho pessoal, que o professor se se atrapalhe, ó. Já que tá o diabo da configuração? Para aí, para aí, para aí. É isso, aconteceu comigo também. Eu fui fazer assim para testar e aí, no então, fim, fica que... pedindo para atribuir a nota para cada um ali. É, eu não entendi. Não tem... Uh, estou desconfiado que esta opção ela só está habilitada para o pacote Google Educacional. Deixa eu tirar a dúvida abrindo o meu outro usuário porque era para estar na configuração do formulário. Me dá um minutinho que eu vou entrar agora já com outro usuário aqui, só para ter certeza disso. É, deixa eu ver aqui. Porque era para fazer a importação automática, talvez esse recurso ele esteja habilitado só para o Google Educacional. Neste caso, é, neste caso aqui, deixa eu só confirmar. é faz atribuição da nota manual e não faz a importação, tá? deixa eu deixa eu verificar com meu outro usuário. Vou entrar numa disciplina e criar um e criar um, uma atividade com formulário. Vamos ver. É aqui, ó. Só para conta Google Educacional ele sincroniza automaticamente as notas do formulário, para conta normal Gmail não faz a sincronização. Na minha conta do pacote, aparece essa opção aqui, ó que não aparece aqui. Ó. Infelizmente, não tem a opção para vocês. Deveria aparecer aqui embaixo. Né? Olha aqui. Ó. Ó, aqui embaixo deveria aparecer a importação de notas. Na conta normal Google, não aparece a possibilidade de importação. Tá? Então, vocês têm que verificar, e como é que faz a verificação, então? A verificação, ela se dá lá no formulário, tá? tu sabe que a pessoa fez a prova porque aparece aqui a finalização da atividade que tu distribuiu para o aluno, então o Afonso, a Simone, a Camila, a Renata e, e a Maria Zaira finalizaram a atividade, o que, que eu faço? Vou lá no formulário, vou em editar, ver respostas, ó, e aí eu tenho as respostas de cada um dos alunos, ó, individual. Então, eu tenho uh, a prova aqui, deixa eu ver se tem identificação, uh, e a identificação do usuário. Aí sim ficou bem, né? Uh, eu percebi aqui um, um probleminha que, que vocês vão ter. Vocês vão ter que mudar a configuração, porque aqui ele não vem identificado, é, não vem identificado que aluno que respondeu a questão. Raimundo, eu, eu fiz isso e aí também não veio, eu não coloquei ah, o nome do aluno como aí, obrigatório. Ah, então assim, um, um alerta. Tá? quando vocês configurarem para vir tá. identificado, vocês tá. venham no, na engrenagenzinha do formulário e coloquem aqui, ó, coletar endereços de e-mail, porque aí ele é obrigado a fazer a identificação, o aluno se identifica, o sistema pega o e-mail do aluno que respondeu. A outra opção... Uh, é marcar limitar a uma resposta, porque aí ele só pode uh, responder logado na conta dele. E aí vem junto. Essas duas primeiras opções aqui, elas são recomendáveis para vocês poderem identificar o, identificar o aluno. tá Uma outra opção é vocês criarem um campo inicial, que não seria um campo com nota, mas... Uma, uma primeira questão seria uh, nome do aluno, e o aluno preencheu o nome completo dele, seria uma, uma saída. Então, é, saídas, resposta curta, nome do aluno, e aí o aluno preenche o nome completo dele aqui, isso vai aparecer lá nas respostas. Uma, uma saída simples. A outra saída, entrem na, na configuração do formulário e solicitem coletar endereço de e-mail, porque aí automaticamente vai aparecer esse campo aqui em cima, ó. o sistema coloca automaticamente esse campo aqui. Tá? São as duas formas, né? Ou tu coloca aqui um campo de texto simples para o aluno preencher o nome, ou faz as duas coisas, pede para o sistema coletar o e-mail dele também. Caso contrário, ocorreria a minha... O meu equívoco de não ter prestado atenção nisso, nas respostas de vocês vem sem identificação, depois não tem como saber quem respondeu, tá? Certo? Bom, acho que sobre formulários era isso. Bom, e aí no caso de vocês, com a conta Gmail normal, não tem a sincronização de pontos. Tu vais lá no formulário em editar, ver respostas, e aí tu vai ter as respostas de cada aluno tem estatísticas que tu pode usar para ver o desempenho geral da turma é, fazer a avaliação individual e questões gerais aqui de desempenho da turma ó. vocês podem depois usar isso para fazer alguma avaliação de andamento de como a turma está em relação a algum algum ponto específico feito isto volta no volta lá e aí tu olha no formulário vem aqui e atribui a nota Tá aqui botou, o Afonso nem não vi tô botando aleatoriamente aqui as notas tá pessoal só para cumprir com a parte final de avaliação e aí já vou devolver para vocês para os que entregaram aqui devolvo pronto vocês vão ter a resposta em seguidinha aí no sistema de vocês tá Vamos ver aqui. Uh, fechamos aqui atividades através de formulários. E aí tem uma coisa interessante aqui para mostrar para vocês, tá? Bom, o a gestão de arquivos locais. A gente tem no nosso usuário do Gmail nós temos uma pasta no drive, ou seja, tudo o que a gente fizer na disciplina cai em uma pasta, que já está aberta aqui, desculpa, cai nesta pasta aqui, ó, o drive do meu usuário prof.raimundo.gmail. Nesta pasta, eu armazeno coisas de trabalho, mas o sistema cria uma pasta Classroom automática. Eu posso ir criando pastas e armazenando as minhas coisas pessoais e profissionais. Mas o sistema criou uma pasta Classroom, aonde ele armazena todos os conteúdos das disciplinas. Qualquer coisa que aconteça lá de interação com o aluno, uploads de arquivo que o aluno te entregou, ou uploads e links de coisas que tu colocou para o aluno, acaba vindo para cá. Olha aqui, ó, o meu teste está aqui, esse aqui era um que eu tinha começado a criar e não acabei, então, o meu formulário de teste está aqui. Ah, Todas as pesquisas que vocês fizeram, um upload de conteúdo daquela atividade sobre a pesquisa, sobre Revolução Farroupilha, veio tudo para dentro de uma pasta sobre aquela atividade, e está tudo aqui dentro. Então, vocês podem acessar os conteúdos e os uploads aqui por dentro do Classroom, mas vocês também podem ir direto, ó, aqui estão os, os arquivos entregues, olha aqui os arquivos que vocês me devolveram, ó, né? todos esses arquivos que eu acesso pelo Classroom, eu posso ir direto lá na pasta, e eles estão aqui, inclusive teve alguns de vocês que mandaram mais de uma vez a mesma coisa, ou corrigiram e mandaram de novo, tem várias versões das entregas de vocês... <coughs> Lembram que a gente podia criar instâncias, né? podia fazer upload de vários arquivos no, na mesma atividade. E, e tudo que vocês fizeram está aqui para eu avaliar. Então, eu posso ir lá pelo Classroom e posso vir pelo, pelo Drive. E aí tem uma outra coisa interessante. Se vocês forem no... Botem aqui Google Drive na internet, lá no navegador, tem esta página aqui ó google drive apps e deixa eu ver onde é que está uh, fazer download do google drive aqui embaixo estão vendo a ah, acessa bota google drive no, no, no google mesmo vai vir uma uma página do google drive bem embaixo Tu tem fazer download do Google Drive o que que é isso aqui tu baixa um aplicativozinho que é este aqui ó a conta pessoal do Gmail de vocês vocês têm que baixar o esse esse download aqui do, do uso pessoal para quem tem o Gmail o, o, o Google Educacional aquela conta do se o caso do Afonso por exemplo só que eu não mostrei para vocês lá na Etec Afonso para quem tem aquela conta uh, do pacote, aí baixa esse, essa outra versão aqui. E tu pode ter as duas no teu computador. O que, que acontece? Tudo o que eu tenho no meu drive, que está aqui, quando eu instalo aquele aplicativo, eu vou, ele sincroniza com o teu computador. Eu vou, eu vou parar o meu compartilhamento para... Compartilhar uma outra tela aqui com vocês. ó, é, Ele cria, deixa eu compartilhar, olha só o que, que ele faz aqui. ó. Ele criou uma pasta, olha só o iconezinho lá, o Google Drive, com o meu e-mail daquele usuário, na verdade é só o nome, mas ele cria uma pasta. E tudo que está lá na nuvem, ele sincroniza automaticamente e baixa para o meu computador. Da mesma forma, tudo que eu coloco nesta pasta no meu computador, ele sobe automaticamente para a nuvem. E aí tu fica com os backups e é fácil de trabalhar, tu pode trabalhar no teu computador e automaticamente o sistema vai sincronizando e subindo os arquivos para tu deixar sempre uma cópia na nuvem. Por outro lado, qualquer coisa que seja feita lá na nuvem, nos teus aplicativos, no Classroom e no Drive, ele baixa para o teu computador também, aonde tu tiver instalado esse softwarezinho que faz a sincronização. Captaram? E aqui está aquela pasta Clésum, ó, que eu mostrei para vocês, aonde tem a, a pasta da disciplina, e aqui as mesmas coisas que eu mostrei lá na interface do navegador, estão os arquivos físicos aqui no meu computador, porque ele já sincronizou. Tá? É, vamos lá. Pessoal, é, mais alguma demanda? Deixa eu ver, para encerrar, eu vou mostrar rapidinho é, o, a forma correta de vocês agendarem agendarem é, reuniões pelo, pelo Meet, tá? O Meet, o Meet, ele é um aplicativo do Google, que é este aqui, estão vendo? Lá naquela gradezinha onde tem todos os aplicativos, com isso, vocês já estão usando, usam aqui comigo, já devem estar usando em outras atividades. Né? Só acho que não é novidade para vocês usar o Meet, né? A reunião que vocês estavam fazendo antes era pelo Meet também ou não? Era, tá? Sim, tá. Sim era Mas... pelo Meet vocês não vão poder gravar com a, conta, com a conta normal. Mas vejam uma coisa aqui, ó. vocês estão vendo que as minhas reuniões, onde eu já tenho a, a videoconferência marcada, ela aparece no Meet do meu usuário. Estão vendo aqui, eu tenho uma conversa com uma aluna a 1h15 da tarde, que eu marquei neste meu usuário do Gmail. E eu, quando eu abro o Meet, ele me mostra todas as reuniões por videoconferência que eu tenho marcado na minha agenda. Esta reunião, ela está aqui, querem ver? Na agenda, ela vai aparecer marcado lá. Está aqui, ó. Eu tenho aquela reunião marcada aqui e eu já tenho a sala do Meet uh, criada. Quando eu faço isto ele pega o nome da minha atividade na agenda e já me coloca lá na minha interface do Meet para eu saber o que, que eu preciso fazer durante o dia. E aí eu só clico lá naquele banner que aparece e eu já... Vocês estão vendo aqui? Conseguem ver? Está aparecendo para vocês? Hein, pessoal? Está aparecendo? Está aparecendo. Ah, tá. para mim tá, tá. para mim tá uh, e, e, e assim ó porque se vocês não fizerem ah, tá se, se não fizerem dessa forma o que que vai acontecer uh, tu pode criar uma nova reunião uh, iniciar uma reunião instantânea que é entrar na hora mas ele não dá nome para reunião, fica um nome padrão. Né? Então, se tu fizeres lá pela agenda, ele vai organizar direitinho as tuas videoconferências dentro das, da, do ambiente do Meet. Então, a recomendação, quando vocês tiverem algum compromisso que precise de uma videoconferência, vocês venham pela agenda, abram a agenda do Google e adiciona em videoconferência na atividade que vocês estão marcando na, na agenda. E automaticamente ele já te gera o alerta, já te cria a sala automaticamente, Ó, ele já vai deixar uh, criada a sala, bota lá no Meet o nome que tu atribuís à tua atividade aqui na tua agenda. Fica mais legal, é mais prático tá do que tu entrares direto no Meet. E aí tu consegue te organizar e gerenciar melhor as suas atividades online. E, por fim, uma coisa que eu acho que pode ser útil para alguns de vocês, que é fazer isso que eu estou fazendo. Se vocês estiverem conversando com os alunos e quiserem fazer uma demonstração, como se vocês estivessem em um quadro negro, um quadro branco, vocês podem usar este aplicativo aqui, que é o Jamboard. Tá? O Jamboard é uma, é uma tela... É uma tela que tu podes escrever livremente com o teu mouse ou com uma mesinha daquelas mesas digitalizadoras como esta aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma mesinha com uma caneta, ó, e eu consigo desenhar, e escrever e o que eu escrevo aparece lá. É um é um dispositivo a mais, tá? que facilita muito, porque tem muita precisão na escrita, mas não precisa, tu podes fazer isso com teu próprio mouse, tá? Tu, tu clicando com o mouse e arrastando, tu vais fazendo a demonstração como se estivesse escrevendo num, num, num quadro branco, com um pincel atômico. Gente, é, por hoje, o que eu tinha planejado era isto. A gente vai encerrando aqui, fechando quase uma hora, tá? É, acho que cumprimos com o que a gente tinha estabelecido, hoje é o quarto encontro, não é? Eu acho que a gente fechou uma geral das possibilidades do Classroom e, obviamente, assim, tem alguns outros detalhes que, na medida em que vocês forem experimentando, vocês próprios vão descobrir alguns outros elementos e ferramentas dentro do Classroom. Eu vou ficar à disposição de vocês, Caso vocês comecem a juntar um conjunto de demandas e dúvidas de algumas coisas que vocês forem descobrindo e não conseguirem é, executar ou, ou dominar o processo ou entender como funciona, vocês podem me chamar para a gente fazer um, um encontro é, extra. Tá? Mas a, o, a, o que eu tinha me, me, me programado para fazer com vocês, eu, eu, eu, eu fechei. Ah, espero que tenha sido útil, proveitoso, que as informações que eu tenha passado para vocês tenham sido relevantes e que, de alguma forma, o que a gente fez nesses quatro encontros ajudem vocês na atividade profissional de vocês. Tá? Ah, fico à disposição. Querem ah, ter alguma dúvida? Estou à disposição de vocês para algum esclarecimento. Se... Se tiverem algum esclarecimento, ainda a gente discute aqui. Se não, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, essa acolhida, assim, terem me chamado para poder compartilhar um pouquinho do, da minha experiência com vocês. Fiquei muito feliz de vocês terem me chamado. E contem comigo para o que precisarem. Certo? Certo. É isso? Cadê a diretora? Cadê a diretora? <risos> Para dar o tchau oficial? É, <risos> não, não posso passar na frente, não é? Está com o microfone fechado, Maristela. Abre o microfone. É. Bom, professor, enquanto a, a, a, a nossa diretora não fala... Ah, pronto. então está, está ela ainda. Oh, já estou pronto. Não, assim, a gente só tem que agradecer, né, a sua disposição, né, a disponibilidade de nos, nos atender, nos, nos prestigiar com, a, com né? essa formação, a gente não tem palavras para agradecer o senhor e, assim, convidar agora, esperar tudo passar, se Deus quiser, um dia vai passar, né, e aí ah, convidar vai. o senhor para nos visitar, passar um dia conosco, na nossa escola, na nossa vai equipe. Vai ser um ajudar. prazer, vai ser se um prazer. Com certeza. E assim, muito obrigada por tudo, né? Sem, sem palavras, a gente não, tem, não sabe como agradecer o senhor. Claro Agora... Que as dúvidas, e aí a gente vai entrar em contato, coisa assim, e aí vamos agendar para a gente né, ver o que, que o pessoal tá em dúvida, alguma coisinha que vão começar a mexer, a, né? A, a usar a ferramenta e aí onde vai surgir os detalhes. Então a gente vai agenda um outro dia depois, então mas assim desde já assim a gente agradece imensamente o senhor né pela sua disponibilidade né, em estar junto conosco assim foi um prazer imenso Maristela e, e, e demais colegas assim, eu fiz com muito prazer fiz é uh, uma coisa que que eu gosto de fazer né? então podem contar comigo sempre que precisarem né? Para qualquer demanda, espero que realmente assim isso ajude vocês aí nesse contexto que a gente está vivendo. Né? A gente precisa de, de um ferramental tecnológico, não só para o contexto atual, acho que esse tipo de ferramenta acaba ficando depois para nossas práticas, porque realmente ajuda em alguns aspectos, né? Isso, Mesmo que tipo, tenha o um retorno do presencial depois, vai melhorando assim a, a, a organizar as coisas e fazer dentro de uma de uma rotina, que é uma rotina que é natural para os nossos alunos usar ferramentas na internet, nos telefones, e aí a gente vai correndo atrás, né, se atualizando e, e tentando aí. entregar para eles coisas que façam sentido para eles. Eu acho que fica legal isso aí, eu acho que vai ficar para além depois do, desse, Nossa, desse contexto da... Nossa, tudo vai da, da... e essas da... ferramentas que a gente, né, utilizou agora, isso aí com certeza, a gente tem que cada vez mais ir aprimorando, né, Com certeza. Então, tá, gente, agora o negócio é mão na massa, criar as disciplinas de Mão na de massa, vocês, com certeza. Tá? Vou passar para o Edson e a Vera, acho que a Vera está aí também, não sei se quer dar uma palavrinha também. E assim, professor, já vou passar para os meus colegas né, da equipe, mas assim, já desde agora eu já agradeço senhor. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, obrigado, hein, gente. Edson, Vera, estão por aí? Tá bom, tá bom, professor. a já falou, mas então, meu nome... Dos colega da 20 ele só tem a agradecer, né, foi um aprendizado muito bom, com certeza, né, vamos, ó, passando tudo isso, como o diretor já colocou, né, ele convidava para conhecer a nossa escola, a nossa realidade, aí né, a gente possa se encontrar. Então, meu nome, dos colegas, muito obrigado. Obrigado, valeu, obrigado. Obrigada, professor Raimundo, obrigada mesmo. Valeu, gente, então, um abração para vocês, mão na massa, aí bota aí a funcionar isso aí tudo, e quando vocês precisarem tirar mais alguma dúvida, é só me chamar, tá bem? O vídeo tá dessa bem, conversa de hoje em seguida eu tô mandando para vocês. Um abração, valeu! Tá. E aí aquele outro, do terceiro encontro, aí o senhor vai vou, desbloquear. Vou desbloquear, bem. já tá. mando os dois para vocês. Tá ok? Obrigado tá por bem, tudo. obrigado tchau, dia. tchau. Obrigada por tudo. Valeu!